Olá, eu me chamo Amanda Oliveira, sou coordenadora da Divisão de Políticas Inclusivas aqui do Campos Palmares, que é uma instância equivalente ao Napni. Aqui, nós, assim como nos outros campos, vemos é, enfrentando desafios e também dando passos largos na inclusão dos estudantes com deficiência. ciência. É, recentemente, nós tivemos uma experiência muito positiva é, de organizar uma semana de formação pedagógica para os nossos docentes, exclusivamente com palestrantes e cegos, que foi um divisor de águas na promoção de uma educação mais inclusiva para nossos estudantes com deficiência visual.